Já amo, já amo ela, já amo muito, muito, muito. para <risos> Manda, manda, manda, manda, pra mim, manda para quem manda. Bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus. Mano, faz muitos anos, eu falo sério, que eu não me empolgo tanto com uma coleção de Magic na minha vida. Alguns de vocês, naturalmente, podem ter críticas ao bloco, uh, mas eu, sinceramente, já tô gostando logo de saída. Eu ainda não sei, acho que ninguém pode saber exatamente quanto a a questão das mecânicas e a questão de, enfim, da, do valor de jogo que a coleção vai ter, mas definitivamente o flavor e o lore em cima disso. Oh, Céu, Sarsa -sa Planeswalker. Se vocês acompanham o meu canal desde o início uh, e... Viram as sutilezas de algumas falas minhas Vocês sabem que eu Gosto muito da combinação azul e vermelho Eu sou um fanboy da guilda Izet Desde que eu descobri que existia Havnica E eu, bom, não jogava nessa época Mas, velho, quando eu descobri a, o, o, a, a, as possibilidades da, da combinação azul e vermelho Eu realmente pirei na época E tá certo que essa Healy Não tem o mesmo, uh, o mesmo espírito da galera da Guild Izetio, mas ela definitivamente é muito especial pra mim Porque porra, é um Planeswalker que transmuta a matéria, isso é alquimia, tá ligado? Se bem que a alquimia tava no plano de Nistradio, mas ainda é alquimia, transmutação é alquimia ah, Simon, para quem não sabe do que eu estou falando, é que hoje nós tivemos a abertura do PAX uh, em Seattle, Washington, lá nos Estados Unidos. Aliás, André, uh, parabéns por estar lá, uh, ou melhor, aí, representando a comunidade brasileira de Magic. Parabéns mesmo, você merece estar aí. E espero que você curta muito. E na abertura da PAX, uh, a gente teve os primeiros spoilers de Kanadash. A próxima coleção e um novo plano que a gente está visitando agora no final de setembro. E os spoilers de Kaladesh eles já revelaram mecânicas bastante interessantes e completamente diferentes do que a gente já viu até hoje em Magic. O primeiro card mostrado na abertura do PAX foi Sahili Rai, uma Planeswalker de custo 3, com 3 de lealdade. O mais um dela, vidência 1, e você dá 1 ponto de dano em cada oponente. Eu não sei vocês, mas para mim esse mais um dela é extremamente forte, porque card advantage, um pouco de cantrip e aproveitar ainda por cima dar um ponto de dano em cada oponente, sim, um drawback, por exemplo, de você tomar o dano também. Isso para mim já é muito expressivo para um mais um de um planeswalker. O menos dois dela você cria uma cópia, uma ficha que é uma cópia de um artefato alvo ou de uma criatura que você controla, exceto que essa ficha é um artefato dentre os outros tipos da criatura copiada. Essa ficha ganha ímpeto e no final do turno você deve exilá-la. Dependendo da situação, pode ser uma coisa que pode te dar uma vantagem muito expressiva num jogo. Ainda mais uh, se você está jogando com criaturas extremamente fortes, com um deck extremamente agressivo que aposta em criaturas grandes. E o ato dela, menos 7, você procura por três artefatos com nomes diferentes em seu grimório e você os coloca no campo de batalha. Depois naturalmente você embaralha o seu grimório. No seus combos que envolvam artefatos. Simples assim. Caramba, você tutora Better School, você tutora Soul Ring. E é, no Commander isso é uma coisa de louco. O conjunto da obra. Ela é linda pra caralho. E eu sinceramente adorei a arte dessa Planeswalker, ela é fantástica, esse plano todo está fantástico e a gente vai falar sobre ele agora. Kaladesh é um plano baseado na Índia, é um mundo bastante colorido, bastante uh, belo e ornamentado e bem, as artes vão dizer muita coisa. Principalmente em alguns landscapes, algumas paisagens que você vê nas artes do plano, você vê vários arabescos, tudo tem muito arabesco uh, e tudo é influência de uma energia chamada éter. Essa energia ela influencia no plano como um todo, ela faz esses efeitos no plano e ela também influencia naturalmente a imaginação dos habitantes do plano. E por isso Kaladesh é um plano de artífices, de inventores, de pessoas que fazem inovações tecnológicas para toda a população. E falando nisso, nós temos duas novas mecânicas muito importantes para essa coleção. A primeira delas é fabricar, e é uma mecânica extremamente versátil, porque você pode dar um marcador mais um mais um a uma criatura, ou então colocar no campo de batalha uma ficha 1 barra 1 de uma criatura de artefato chamada Servo. Atualmente nós temos dois cards com essa mecânica, duas criaturas brancas, uma delas é Propeller Pioneer e Glint Sleeve Artisan. Aliás, sobre essa última carta, nós temos a volta de uma raça que já fazia um tempo que não aparecia no Magic, que são os anões. Finalmente, quem esperava pelos anões, aí estão eles. Outra mecânica extremamente interessante que foi revelada para nós na cerimônia de abertura do PAX uh, foi os veículos. Nós temos um novo tipo de artefato que ele não é exatamente um artefato comum, nem exatamente uma criatura artefato. Isso significa que, como todo veículo, ele precisa ser manipulado por alguma criatura. Então, todos os artefatos que tiverem uh, o subtipo veículo vão precisar de uma criatura uh, ou de mais criaturas que sejam viradas para tripular esse veículo. Aliás, tripular é o nome da mecânica que ativa esses veículos. Quando um veículo é tripulado, ele se torna uma criatura artefato até o final do turno. Um exemplo que nós temos de card de veículo é Sky Sovereign Council Flagship. 5 manas por um artefato lendário veículo 6 5 com voar. Sempre que ele entra no campo de batalha ou ataca, ele causa 3 pontos de dano à criatura ou planeswalker alvo. Ele tripula por 13, ou seja, você tem que virar 3 criaturas para tripular esse veículo. Eu sinceramente achei essa segunda mecânica extremamente forte, porque você atacar com esse veículo faz com que você consiga ter uma remoção para criaturas um pouco pequenas, que morrem para raio, por exemplo, ou então uh, tirar um Planeswalker do seu oponente do campo de batalha. É muito, muito bacana. E 5 manas não é um custo absurdamente alto, é um custo que cabe na curva de mana de vários decks. Outra nova mecânica que foi apresentada no PAX hoje foi a mecânica de energia. Um card que exemplifica essa mecânica é Etherworks Marvel. Finalmente consegui pronunciar. Fiz três takes pra conseguir. Sempre que uma permanente que você controla é colocada no seu cemitério, você ganha um marcador de energia. Você virando esse artefato e pagando seis marcadores de energia, você pode olhar os seis cards do topo do seu game... Ah, caralho. Pra ver bem. Oi, ai, ai, ai. Hey, ai, ai. ai, ai. Sim, eu surto. Você virando esse artefato e pagando seis marcadores de energia, você pode olhar os seis cards do topo do seu grimório e dentre eles você pode castar qualquer um sem pagar o custo de mana. O resto você coloca no fundo do seu grimório em uma ordem aleatória. Mas a gente precisa esclarecer um pouquinho sobre essa mecânica de energia. Marcadores de energia vão para você da mesma forma que os marcadores de veneno com criaturas de infectar. Exceto que marcadores de veneno são ruins e marcadores de energia são bons. Eles funcionam quase exatamente como humana, com a diferença que eles não esgotam no decorrer de suas fases do turno. Energia é um recurso que você pode estocar e utilizar quando e como você precisar. Essa mecânica é de uma versatilidade incrível, porque sabendo que você tem um recurso que é... Estocável e que você pode segurar para utilizar quando você precisar Você pode utilizar a energia que qualquer artefato ou outra carta gere Para você utilizar em outra carta Eu realmente estou muito empolgado para ver os próximos cards Ainda os que a gente já sabe Que vão utilizar mecânica de energia Eu realmente quero muito ver do que, que eles são capazes Fora os cards que a gente já viu com as mecânicas novas Nós temos também nossa primeira criatura lendária da coleção Conheçam Rashmi Eternity's Crafter. Sempre que você conjura a primeira mágica do turno, você revela o card do topo do seu grimório. Se o card revelado não for um terreno e tiver um custo de mana menor do que a mágica que você conjurou, você pode conjurar o card revelado dessa maneira sem pagar seu custo de mana. Se você não conjurá-lo, você pode colocá-lo em sua mão. Talvez seja meio cedo para falar qualquer coisa, mas eu acho que verde e azul vão ser cores bastante fortes nessa coleção. Nossa, realmente eu tenho que repetir, eu não me sentia empolgado com uma coleção de Magic há muito tempo e essa coleção, ela tá realmente já ganhando meu coração muito rápido. Por que Índia? Porque um plano extremamente colorido e bonito, as artes são lindas, até minha esposa gostou, inventores, artefatos, invenções. Nossa, isso tudo vai ser muito bacana, cara. Para vocês terem uma ideia da minha empolgação, eu pretendia nesse mesmo vídeo falar também sobre os anúncios dos novos produtos para o ano que vem, uh, que a Wizards anunciou um pouco antes de começar o PAX lá em Seattle. Mas definitivamente não deu. O primeiro take do vídeo já durou os 29 minutos que minha câmera consegue gravar, e eu estou fazendo um segundo take que já está chegando a quase 10 minutos. Por isso, se eu tiver a oportunidade, eu naturalmente vou falar também sobre os novos produtos que estão vindo por aí. Gostou desse vídeo? Dá aquele joinha para dar aquela força para o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E por favor, não me deixe sozinho. Comenta aqui embaixo se você ficou empolgado com essa coleção também, porque nossa senhora! Fora isso, também comente as suas sugestões críticas, uh, o que você acha que a gente pode melhorar aqui na Biblioteca de Alexandria. São vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria cresça e se desenvolva para se tornar um lugar com melhor qualidade de informação para todos os planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e... Start your engines! Até mais!